Camarada Milker, padecemos horrivelmente de insônia pelo desgosto do teu sonho mutilado. Quem nos curará a saudade fatal da nossa terra natal? Pátria de realidade insólita. Ambulante e sonâmbula, a segregação da alma do povo resume-se na dissolução do imperfeito e com a sede da perfeição com que sonhaste, a súbita ausência da sombra de vontade de acompanhar a modernidade, no fluir da monotonia da noite. Alarga-se o canto da mundanidade dessa mocidade cercada numa cúpula de vaidade. Pátria, onde as suas finas e iluminadas lágrimas hão de regenerar as pétalas das flores esmiuçadas nas andanças para lá das epístolas por ti projetadas. Lá longe, firme sobre as colinas da pátria mãe, dedo em riste, olhos no além, Cabral, Amilgar Cabral, apontando seguro o caminho da liberdade. No chão vermelho do teu sangue, camarada, caem como gotas de orvalho. As lágrimas sinceras de dedicação, as flores da nossa luta, que tu com carinho plantaste, estão a desabrochar em gargalhadas infantis. Descansa que não sacarão. Se serão sempre regadas com o nosso suor e sangue, serão sempre alimentadas pela força da nossa vontade e serão, camarada Milker. Serão, serão livres, livres, livres como o sol do nosso hino, livres como o vento que desfralda a nossa bandeira, livres como a liberdade com que sonhaste. E é assim, uns chegam ao fim, mas os outros ficam pelo caminho, não por desfalecimento, mas sim pelos seus valores e coragem. E dentre todos, os mais felizes serão os que conseguirem plantar as flores que deixaste no canteiro livre da Guiné e de Cabo Verde. Emílio Lima, Pascoal e Agnelo Regal